Esse full terceirizado não rolou muito, né? O que, que você Cara, acha? Cara, eles né? estão eles ainda, tá? Eles uh -huh. rodam na Mindlog lá, terceirizado. É, foi lá que mind. a gente foi, é. Na Mindlog. É. O, o Assim, eu acho que tem, a gente tem que entender o modelo do nosso negócio, tipo, uhum. falando de full filmes terceirizados. A gente é parceiro de vários também é. né, ali dentro, que é o full privado, né? Vamos falar Cê assim Você tem que não é, ainda? Você usa é... full terceirizado? Cara, a gente tem parte da operação e no futuro, dentro dos meus planos de 2022, isso inclui essa, essa mudança de novo para uma estratégia de negócio. Uhum. Foco em energia, tá? Na verdade, uhum. é não pensar em ser mais megalomaníaco e crescer cada vez mais, e sim estabilizar e poder gastar a minha energia. Vocês sabem, vocês têm um negócio, sim. cara consome a gente diariamente, o tempo todo, pra caramba, mesmo que você não é mais o cara que faz pacote. Com certeza. Tipo assim, então, isso daí... O cara daí... do pacote é bom de <risos> É, é o primeiro cara. Quando a gente fala, onde eu contrato? Eu falo, cara, pacote e integração. <risos> São duas coisas que a gente odeia, dá pau pra caramba, você vai subir o anúncio, não sobe, tem que corrigir Entra ali. Assim. Mas falando de full privado, acho que é modelo de negócio. Eu, quando fui 100% pra um full privado, eu precisei entender que eu não teria mais a velocidade que eu tinha do produto chegar hoje de manhã e sair duas horas depois. De que eu tinha que ser mais organizado do que eu era, porque os produtos todos tinham que ter ou etiqueta ou ter o seu código EAM, porque eles precisavam ser organizados lá. Porque o cara não sabe que ele tá separando um creme hidratante. Hum, uh -huh. Não é igual a gente. Tipo assim, ah, SOS esta tá forever list, puta rosa, bateu ali na prateleira rosa, o cara vai lá e pega o rosa. Tanto que pra gente a separação... S ou S. Só tinha um de 300 ml separação fácil. Entendeu? Então assim, e aí não. Quando vai para o full, ele é o SKU MRJ002. Então assim, a, o que eu acho que é a frustração das pessoas falando de full privado é não entender que o modelo de negócio dele vai mudar. Ele não consegue testar qualquer coisa. Você não consegue sair da feira às vezes com, uma, com um pedido que você fez e amanhã chegar lá e receber e você já cadastrar não e o negócio andar. Não, não é não isso. Dá. Então, se você é testador, se você é um cara que compra toda hora e está mudando o teu negócio a todo tempo, se você é um cara que, que não faz compra com estoque, com antecedência ou o teu tipo de mercado não aceita isso, você tem que estar tá sempre recebendo algo o tempo todo e tem que estar tá pronto e sair no mesmo dia porque é 24 horas, porque tem que postar no mesmo dia o que vende até às 10 e tal. Não é o teu modelo de negócio estar tá? no full privado. Entendeu? A gente tem que entender que foi quando eu resolvi enxugar. A gente tinha que 5 mil SKUs... Cara, além de dar prejuízo, comprava 31 marcas diferentes, tomava na tarraqueta pra caramba pra comprar, estoque 200 mil parado de marca que não vendia porcaria nenhuma, tinha que comprar 10 mil pra ter tabela de distribuidor. Todos erros que acho que vocês também já cometeram uh -huh. um do negócio. Uh -huh. já deu... Ah tá, você faz a consultoria. Tá todo, cara. Que cara, aí o, o... a gente foi, foi a primeira vez que eu cortei 4.500 SKUs que a gente anunciava. Queimei tudo. Fogo mesmo. Fogo de, perder vi... só. Fogo de perder 20% de produto. Aí de 5 mil pra, de, de, pra 500. De 500. De 31 marcas agora pra 4. Nossa. Cara, meu dinheiro tá concentrado na galera, lógico. Ah, tem risco, cara, sempre tem. Você, você sempre vai ter problema e tal. Mas, cara, eu faço pedido em 4 marcas. Eu fazia pedido em 31 marcas de cosméticos. Fiz esse mesmo erro com brinquedo. Quando vim pra feira a primeira vez aqui, saí com 20 catálogos. Ah, meu Deus, vou comprar tudo. E, e às vezes você pega o brinquedo é, num momento que, que, que era muito bom, um momento total tipo, que a tinha, e tá uhum. muito bom também, mas é. você pega num momento que às vezes o cara tá te dando 30, 60, 90, 120. A maior cagada que eu fiz no Full foi com a Rasbro. Me deu 30, 60, 90, 120. O Full tinha no começo. Botei um pouquinho de coisa, voou. Falei, ah, é, Rasbro. Beleza, me manda dois de cada. Pedi a linha inteira da Rasbro. Eu botei 320 mil reais de estoque no Fulfillment de rasmo Porque eu tinha 30, 60, 90, 120 pra pagar. se ferrou, mano. Cara, chegou, eu né, perdi uns um 70 não, pau nessa brincadeira. Porque ferrou. no final eu tava queimando o um negócio, cara, pra perder 20%. Entendeu? Assim, é um... Agora você é que os 30, 60, 90, cheio, mano. Vai <risos> chegar. Então, assim, cara, tomei na, tomei na cabeça <risos> e fui entendendo, assim, tipo... Você já tentou vender naninha? Naninha. Aquelas naninhas da Estrela Aqueles de, uhum. de criancinha que tem uhum. um, um paninho uhum. Cara, uhum. Eu, não, eu não vendo bem isso Não sei se vocês ah. cara, Teve uma época também, Estrela ah, Vem coisa pra caramba Porque a minha primeira experiência com Estrela Foi animal que foi Cara, eu vendi 120 mil reais no primeiro mês que eu trabalhei com brinquedo Só que eu foi cadastrei bom, Eu cadastrei os meus produtos na última semana de novembro E eu peguei em dezembro ah, mas... ah, Peguei é. o Papai Noel, velho. Ah, e... Porra, ah, Aí eu amanheci estrela, janeiro com 75 papai... mil reais de estoque. Tomei. Caralho, velho. que foda. É, eu fiquei é, com estoque até agosto, velho. Tinha é que... coisa lá que foi... a parada não ia embora, velho. É. Não, ia não embora. mas você podia até esperar novembro pra você fazer. <risos> pra fazer de novo, né, cara? <risos> Só esperar um ano que mais. E, e sabe, ah, até legal você ah. compartilhar essa parte, né? A mudança de mix. Às vezes as pessoas ficam querendo aumentar mix muito diferentes, né? uma coisa que eu falo sempre pra todo hum. mundo. Entende o tamanho do seu mercado, pra ver se não compensa você ainda ampliar dentro de brinquedo, se é brinquedo o teu core, pra você entender, cara, porque... É, eu vendia cosméticos só. E aí eu fui vender brinquedo. Primeiro, né? Isso é um cosmético. Vamos isso, né? Mais bonitinho aqui. Isso é o cosmético. tal, tá, Cara, sei lá. E isso é um brinquedo. Uhum. Tá aqui do lado, hum. né? Tá. Tipo, cara, as prateleiras que eu tinha pra armazenar cosméticos já não serviam pra armazenar brinquedo. Totalmente. A livre. embalagem que eu tinha pra enviar cosméticos já não enviava um jogo de tabuleiro. Super simples, mas não enviava. Aí, o espaço que eu tinha, Cotiplas. Pô, cara, Deus. puta, comprando Cotiplas pra caramba, cozinha e cara. Espaço pô, gigante. Cara, eu. E aí agora? Corredor virando de ladinho pra passar, lotei, comecei a ter problema operacional e tal, cara, vamos fazer agora um depósito. Gastei 25 mil reais pra cobrir uma outra área externa e brinquedo, poeira, Ribeirão é a cidade do pó. Putz, cara, e agora? Pô, fechei, tive que fechar, fazer, subir o chão, porque se desse água, eu não podia molhar. E cara, 25 mil reais eu gastei para armazenar. E aí depois eu fui entendendo que na internet eu não ia vender cozinha. Então eu, tinha, assim, eu fiz um puta de um estoque gigante, totalmente errado. E aí fui comprar skate. Fiz tanta cagada uhum. de produto gigante, que aí eu a, a, demorei, eu demorei no mínimo uns 4, 5 meses para aprender a trabalhar com um brinquedo. E eu fui negligente nessa, nessa entrada. Entrei com muita coisa. Até porque você não tinha loja, né cara? No nosso caso que a gente tem é. loja, às vezes faz sentido você chegar e, e comprar um pouco mais de produto para ter diversidade um dentro da maior, loja, sim. né? Mas é pensando, focando só no e-commerce, cara, se o cara tá afim de vir na feira comprar brinquedos só para e-commerce, você tem que chegar no instante e falar assim, mano, qual que é a sua curva de venda que eu quero estudar ela? E realmente estudar a curva do cara, né? Porque às vezes o que é A para mim não é A para o outro, sim. né? Às vezes você, pode, às vezes, você encontra sim. até um produto da curva B ali, que você vira A, porque ninguém tá trabalhando com aquele produto no e-commerce, né? Então, assim, eu acho que esse é, uma, esse é um ponto que a galera tem que cuidar, entendeu? Tipo, cara, não é o teu core.